Olá! Neste vídeo, demonstraremos como protocolar o pedido de novo registro profissional. Lembramos que este procedimento é permitido ao profissional que está com o registro cancelado e pretende novamente exercer atividades fiscalizadas pelo Conselho. Para iniciar, selecione a opção Protocolos. Em seguida, clique na opção Cadastrar protocolo.